Bom dia Maringá! Hoje o fato maringá.com está aqui no gabinete do secretário de Saúde e nós vamos conversar com ele sobre várias temáticas que dizem respeito à, à saúde do maringaense. Tivemos uma excelente notícia essa semana com a redução né, de casos de sífilis e de HIV. Esse é resultado de um trabalho muito mais de conscientização também, né, Clóvis? Sim, além da conscientização, tem também todo o trabalho que as nossas unidades básicas de saúde fazem, o nosso pessoal da epidemiologia, né, os nossos servidores de epidemiologia que ficam coletando os casos, usam já o processamento para ver onde tem mais casos para fazer as ações mais pontuais. Sim, mas ainda temos muito a percorrer. No caso do HIV, nós até ganhamos o prêmio do Ministério da Saúde de eliminação da transmissão vertical do HIV e reduzimos também os contágios por HIV. No caso da sífilis, nós temos que avançar ainda, porque diferentemente do HIV, que a transmissão é única, a sífilis você pode ir sendo recontaminado. Então tem que ser feito o tratamento não só é, da, da pessoa, mas também do parceiro ou da parceira. E essa que é a grande dificuldade de você ter a adesão do parceiro ou da parceira no tratamento, tanto é que às vezes a reinfecção por sífilis acontece por conta do, do parceiro que não fez o tratamento.